Tia contemplar aquele que um dia virá com autoridade julgará. Oh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 Compreendei bem isto, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais,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 nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes na paróquia São Benedito, e a você que reza conosco pelo sistema de transmissão da nossa comunidade paroquial. Acabamos de ouvir o Evangelho de Jesus, que hoje traz como tema a importância da vigilância. Ficai preparados, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Senhor virá. Esta é a grande esperança da Igreja de Cristo na face da terra. Esta é a esperança que todos nós devemos ter no coração e professar através de palavras. Como no credo que nós rezamos, nós dizemos que nosso Senhor há de vir a julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim. Faz parte... Da doutrina da igreja, fundamentada na palavra de Deus, que o Senhor voltará. Na mesma forma que o Senhor subiu aos céus, ele virá uma segunda vez para buscar os seus eleitos. Por isso, a vida do cristão deve ser pautada na vigilância. Vigiai para não cair em tentação. Vigiai e orai. Sempre Jesus nos exorta e nos convida a esta vigilância. Porque ela é fundamental para nós. Primeiro, porque quem vigia é alguém que está esperando. Quem vigia é alguém que tem responsabilidade, quem vigia é aquele que está fazendo guarda a algo muito valioso. E o que é de valioso na nossa vida? A salvação eterna. Isto deve nos impulsionar para que nós pratiquemos e vivamos a fé no Senhor Jesus. Se Ele é nosso Salvador. Se Ele prometeu. Que salvaria todo aquele que nele crê. Então esta é a grande prioridade da nossa vida. Tomando posse da salvação. E também deixando esta salvação acontecer na nossa vida. Vigiar é importante e por que Jesus nos coloca nesta posição de vigia? Porque o cristão deve evitar o pecado. O cristão deve se conscientizar de que o pecado não é caminho para o céu, não é caminho para a felicidade, não é caminho que salva. Mas o pecado produz a morte a morte eterna. Por isso, Jesus institui o sacramento da confissão para que cada um de nós pudéssemos buscar na misericórdia de Deus a reconciliação e a renovação. Então, é necessário que todos os dias... Nos esforcemos vigiando, porque as tentações são muitas e em cada situação da vida teremos sempre dois caminhos. As nossas escolhas, elas devem nos levar para a Cristo Jesus e para o céu. Então hoje Jesus vem nos apresentar o exemplo do dono da casa. Se o dono da casa sabe a que horas o ladrão pode aparecer, o dono da casa não vai sair. Mas vai ficar escondido, ele vai esperar ali. E estará atento, porque ele corre perigo. Portanto, o dono da casa fica em vigília. Jesus começa por este exemplo. E quem seria este ladrão? É aquele que Jesus nos diz lá em João capítulo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Satanás, aquele que deseja a perdição eterna dos filhos de Deus. Então começamos por aí. Precisamos estar atentos para não sermos assaltados por este ladrão, que é o inimigo de nossas almas, que lança contra nós, situações, armadilhas e tentações para que assim possamos ou cair ou aderir aos seus projetos malignos. Mas também a vigilância não para por aí. É necessário que a própria pessoa ela pratique esta vigilância em si mesma. De que forma? Sabendo se cuidar, conhecendo seus limites e sabendo até onde ela pode ir. Por isso a vigilância começa dentro da pessoa. Precisamos vigiar os nossos pensamentos, precisamos vigiar os nossos sentidos. Precisamos vigiar também os nossos sentimentos. A vigilância de Jesus, a vigilância do reino, começa no interior da pessoa. E pode ser também atingido pelo externo. Por isso que nós precisamos estar vigiando as situações, aquilo que nos acontece porque muitas coisas também podem engrenar para tentar nos derrubar. Se a nossa esperança é a segunda vinda de Cristo, se estamos então vigilantes, precisamos ser fiéis e prudentes, como Jesus hoje convida este empregado. Né? O empregado fiel e prudente é aquele que sabe o administrar bem as coisas do patrão até que o patrão venha, mas o empregado confuso, o, empe, o empregado mal, ele não se importa com os bens do dono, por isso ele administra mal, ele usufrui das coisas do dono da casa, ele maltrata os funcionários, e ainda por cima, age hipocritamente. Então, aí estão tá mais, mais dois exemplos. Né? O empregado bom e fiel, prudente, que administra bem as coisas do patrão. E o empregado mau que não administra nada bem. Onde nos encaixamos, então, neste exemplo? Este empregado seria cada um de nós. E podemos ser fiéis e prudentes às coisas de Deus e à nossa própria vida, administrando bem aquilo que somos, o que temos e os dons que temos, ou não dando nenhuma importância para isso, administrando muito mal nossa própria vida, os dons que temos e aquilo que nos pertence que tudo vem de Deus. Então hoje Jesus nos apresenta estas duas posições. O empregado bom e fiel será recompensado. O empregado mau será lançado onde acontece o choro e o ranger de dentes. Quem nós queremos ser? Vamos pedir na missa de hoje... Que o Senhor nos faça servos fiéis e prudentes, responsáveis, bons administradores daquilo que o próprio Deus nos dá. E assim, nós vamos construindo o nosso caminho de santidade. Nosso caminho de santidade, ele vai sendo construído diariamente. Nós precisamos buscar a santidade todos os dias. Por isso Jesus nos fala da importância da vigilância. Então nós vamos pedir hoje a graça ao Senhor. Porque além do nosso esforço, nós precisamos contar com a graça de Deus. Deus nos dá graça, nós nos esforçamos e aí sim chegaremos na nossa meta, que é a santidade. Para que quando o Senhor vier nos buscar, seja na parousia, quer dizer, seja na segunda vinda ou até mesmo na nossa partida deste mundo, que é a nossa morte, nós estejamos preparados, porque ninguém está seguro. Todos nós estamos vivendo e nos arriscando, não sabemos o dia nem a hora, ou que o Senhor voltará, ou que nós sairemos deste mundo para a eternidade. Por isso, a vigilância se encaixa perfeitamente na vida de quem quer estar com o Senhor Que Jesus nos ajude Derramando sobre nós o seu Santo Espírito Para que durante a nossa vida Sejamos fiéis, prudentes, vigilantes e bons administradores Por Cristo nosso Senhor, amém, amém. Então vamos ficar em pé Vamos apresentar as nossas preces